Tava afim de gravar um vlog hoje e decidi fazer, já que eu tô afim e que dá meu varal, é lindo, maravilhoso. Um, e eu tenho que fazer render o tempo hoje, eu quero pintar minha unha, tenho que arrumar o quarto, tá uma zona, porque eu tava pintando unha ontem, não gostei, tenho que trocar a roupa de cama, então vamos lá, ao longo do vídeo a gente conversa. Agora que eu arrumei a cama Eu vou tomar um banho Porque daí depois eu vou pintar a unha Então vai ter tempo pra ela secar Até a hora de eu dormir E eu vou fazer uma coisa Agora Agora ou depois? Não, primeiro eu vou tomar banho Porque daí enquanto meu cabelo vai dando uma secada Eu vou fazer isso e vou um comigo Mas daí depois que eu tomar banho eu conto Que é pra vocês terem que ficar aqui mais um pouquinho <risos> Eu tô usando A linha de detox da 3 eu gosto muito, eu tive que arrancar a tampinha porque ele tava ruim de sair o creme, só que isso aqui sempre termina o condicionador antes do shampoo sempre, porque esse, esse condicionador é mais grossinho, então eu sempre acabo terminando ele primeiro e aí eu deixo um aqui ó, escondidinho que tá descendo, que ficou embaixo pra eu botar completar aqui depois pra ver se eu consigo nivelar o uso dos dois dessa vez então agora eu vou lá pegar minhas coisas e vou tomar um banho. E aí eu volto pra gente fazer o que eu queria fazer. Acabei de sair do banho. Tô com o cabelo aqui molhado ainda. Vocês repararam que eu tô de brinco agora? Finalmente botei brinco. Botei não, né? Comprei um brinco novo porque eu já tinha os furos. Mas eu tinha comprado um brinco que acabou preteando, enfim. E eu sou alérgica, então deu uma inflamação bem feia. E aí agora eu comprei esses que são semijóias... Da Bruna. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. E é muito bom. Não me deu alergia nenhuma. Eu tô passando ainda o antissético Porque faz duas semanas. Duas semanas que eu botei. Então, não, faz uma semana. Essa é a primeira semana que eu tô de brinco. E eu tô apaixonada. Uh, então, o que eu falei que eu, ia, que eu queria fazer. E que a gente vai fazer juntos. É, eu vou pegar todos os meus esmaltes, eu vou olhar os esmaltes que eu tenho E eu vou separar nessa caixa aqui Os que eu realmente gosto, os que eu realmente quero Os que eu realmente vou tipo guardar pra mim Porque eu tô pensando, na verdade eu não tô pensando Eu vou me mudar e eu vou já deixar separados os esmaltes que eu vou levar Pra deixar, tipo, uma coisa menos pra eu pensar, sabe? Agora que eu tenho tempo de sentar, escolher, avaliar, pensar bem. E, tipo, eu não posso levar todos, porque eles pertencem à minha casa, aqui, hoje. Então, eu vou levar realmente só os que eu mais uso, os que eu sei que as minhas tias não usam, que a minha mãe não usa. E os que não vão fazer falta, sabe? Porque eu posso recomeçar e comprar de novo. E é exatamente isso que é legal, poder chegar lá e começar tudo de novo, tudo do zero. Então eu vou levar realmente só os que eu gosto muito, ou os que eu ainda não usei e que eu comprei pra eu usar mesmo, que eu sei que elas não gostam. E já vou deixar na caixinha, aí o dia que eu for realmente mudar, na hora da mudança, eu só pego a caixinha e levo. É uma caixinha de presente do Boticário que eu ganhei no Natal, e eu vou aproveitar ela pra isso, porque eu achei ela bem bonita. Então eu vou aproveitar ela já e vai ficar na casa nova, no AP, já com os meus esmaltinhos dentro, por enquanto eu espero que caiba só dentro dela. Essa aqui é aqui a minha meta, eu não posso pegar nada que não caiba aqui dentro. De esmalte. Eu vou ter uma bolsinha separada com coisas de fazer a unha, tipo alicate, palito, lixa, creminho, essas coisas vão ser uma bolsinha separada. Aqui é realmente só o vidro de esmalte e na outra bolsinha é cuidados e adereços, tipo adesivos, essas coisas. Então, vamos lá. todas aqui, deu espaço e sobrou, então, tô bem feliz com o resultado, eu peguei só esmalte que eu realmente gosto muito ou que alguém me deu, então, é consideravelmente bem menos do que o que tá aqui, então, né, eu fiz uma boa limpa. Falo muito sobre unha com vocês. E eu acho que é super justo compartilhar aqui. Neste momento, minhas unhas estão... Minhas unhas não. Minha cutícula tá num estado deplorável. Porque eu tenho ansiedade e aí eu como a ponta, as cutículas. Tipo, deixa eu, eu... Vou tremer um pouco porque eu tô tentando focar no lugar certo. Aqui. E aí, tipo, olha isso. Essa parte branca não é... Uh... Ah, não consigo, focou. Não é esmalte borrado, é pele, ó, que tá arrancada. E aí, tipo, eu tento deixar crescer de novo, aí eu fico estressada ou irritada ou preocupada. E eu como tudo de novo. Então, meus, minhas duas mãos estão assim, mas essa aqui é a mais aparente. É a mão direita. E aí, pra dar uma amenizada nessas pele feia que tá ficando. Eu tenho usado bastante o óleo fortalecedor de unhas porque ele já dá uma hidratada na cutícula também. E eu tô com o meu hidratante lá na minha mesa do trabalho. Então eu fico passando hidratante na mão o tempo inteiro. E espero que isso ajude, mas não impede que eu morda mais. Então eu preciso que ela não fique durinha, porque daí eu não vou lembrar que tem pele e eu não vou morder. Enquanto ela tá assim durinha de... Tá de casquinha, de ter criado, de ter crescido nova, eu continuo mordendo enlouquecidamente. Então, nas fotos não aparece e eu apago um pouco também, por já ficar bonito. E, mas, e aí ninguém vê, mas a vida real é essa aqui, é uma, um dedo... Praticamente, e esse meu dedo aqui, ele é quase torto, ó, de tanto que eu mordo. Então, sim, isso é estranho. Agora que a minha secou, eu dei uma geralzinha aqui no quarto. Arrumei as coisas. Já deixei ali a minha roupa de amanhã separada para ir trabalhar. Eu sempre faço isso antes de dormir, eu arrumo a roupa. Porque daí na manhã seguinte eu não preciso pensar muito. E eu, se eu me atrasar é só enfiar a roupa que tá ali. Que tá tudo certo. Já tem a blusa, calça jeans, casaco, meia, tudo aqui montadinho. O look completo. E o meu tênis fica sempre aqui, então é fácil de pegar. Eu usei esse aqui hoje, ele tá aqui pra botar o, o talco. E aí depois eu guardo ele no lugar e amanhã da manhã eu escolho qual que eu vou usar. Provavelmente vai ser esse aqui. E é isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Foi pouquinho, foi rapidinho, mas eu acho que deu pra vocês verem como é a minha rotina e depois trabalho e acompanharem, me conhecerem um pouquinho mais. Uh, eu vou fazer ainda post explicando sobre o olhinho, o esmalte que eu tô usando e tudo mais, então relaxa que logo, logo sai. Se não tiver no Instagram vai estar no blog. Então me sigam nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, curte o vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo! Até. Tchau.